O que eu me proponho a falar aqui, na verdade, é algo é algo meio arriscado essa minha proposta, porque é uma pesquisa em andamento e uma pesquisa, na verdade, inicial, tá? Que é uma pesquisa, obrigado, Diogo, é, é uma pesquisa sobre é, sobre o pensamento social brasileiro, sobre o pensamento social crítico brasileiro. O pensamento social crítico brasileiro, naturalmente existe uma tradição filosófica no Brasil de, de pensamento crítico, seja no momento dos anos 50, 60, é, em que há uma reflexão especificamente sobre o Brasil e a América Latina, seja depois na retomada, no final dos anos 70, nos anos 70, aliás, em diálogo, digamos assim, com, a, com o pensamento europeu. É, bom Nos anos 40, nos anos 50, 60 também já era em diálogo com o pensamento europeu, claro. É, mas vivíamos, digamos assim, um momento né é, de uma, uma expectativa de grandes transformações no Brasil, transformações que se conceptualizava na época como transformações nacional-democráticas. É, e que, que, foram, que teriam sido interrompidas pelo golpe militar reacionário de 1 de abril de 1964, de modo que a reconstrução do pensamento social brasileiro após esse período já se dá em outras condições. Pois bem, é, a, a ideia que portanto, é uma pesquisa sobre o pensamento social brasileiro, pensamento social crítico brasileiro, e, especificamente, o pensamento social brasileiro que se organiza ou que se mobiliza historicamente em torno de uma questão, qual seja a questão é que, em linguagem marxista, se chama discussão sobre a formação social brasileira. O que é essa discussão sobre a formação social brasileira? É uma discussão sobre o modo histórico particular o modo histórico, cultural, etc., particular com que se desdobra, com que se efetiva, digamos assim, o modo de produção capitalista no Brasil. Ou, para ser mais é, é, adequado com o tipo de discussão a que eu vou me referir, o modo como não se constituiu é, pelo menos para algum dos autores, o, o, como não se constituiu, não se desenvolveu completamente o modo de produção capitalista no Brasil. Enfim, o conceito de Formação Social quer dizer de uma for, de, das formas particulares, formas históricos sociais particulares com que as relações econômicas capitalistas ou não... Né? De um determinado é, é, se, se, se colocou, se desenvolveu em um determinado país. Essa discussão, na verdade, a gente pode dizer que ela tem um período áureo no Brasil, durante 50 anos, que vai de 1926, quando é, quando foi publicada a primeira tentativa de uma interpretação marxista sobre a sociedade brasileira. É num livrinho que se chama Agrarismo e Industrialismo do, do Otávio Brandão e que serviu assim como uma espécie de primeiro programa, primeiro grande documento programático do Partido Comunista em nosso país. É escrito em 1924, termina de ser escrito na clandestinidade em 1926 né, por Otávio Brandão, é publicado com, com codinome, né, é porque ele estava na clandestinidade por conta da repressão que se seguiu às revoltas tenentistas. E entre 24 e 26, por exemplo, a, a, mais ou menos, a 1975, quando é publicada A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes, a gente pode dizer que foram 50 anos, digamos assim, áureos, de uma discussão sobre a formação social brasileira no campo da teoria crítica, no campo do pensamento social crítico brasileiro. O que eu vou, eu não vou até o Florestão Fernandes, que é uma é uma imensa floresta é, absolutamente inexplorada por mim. Talvez seja o mais importante pensador da, é, sobre essa questão, né? A minha pesquisa, portanto, não chegou ainda a, a esses píncaros. né? É, eu vou me referir fundamentalmente a dois períodos, digamos assim um período que é inaugurado pelo Otávio Brandão, que é com agrarismo e industrialismo, que eu no resumo apresentei, digamos assim, como um, uma, é, como, como um herdeiro, um herdeiro e eu vou tentar dizer em que sentido ele é herdeiro da tradição do grande liberalismo brasileiro, ou seja, do abolicionismo da segunda metade do século XIX. E tentar mostrar com muito cuidado, né, porque a gente sempre corre riscos de, de injustiças conceituais, digamos assim, e às vezes de banalizar determinadas caracterizações, mas vou tentar mostrar em que sentido há uma concepção de história, é aí que a filosofia entra, uma concepção de história que eu diria é uma concepção progressiva, uma concepção de história como progresso, né? fundamentalmente no modo como o primeiro marxismo brasileiro se relaciona e se apropria da tradição liberal, entenda-se, abolicionista, da segunda metade do século XIX. E vou tentar mostrar em seguida, isso é uma parte introdutória, vou tentar mostrar em seguida como... Caio Prado Júnior e Chico de Oliveira, um historiador, um sociólogo, é, apresentam, digamos assim, uma inter... apresentam interpretações do Brasil que eu chamaria de concepções dialéticas do Brasil. Portanto, eu estou supondo aqui uma oposição sobre a qual podemos conversar entre uma visão progressiva de história Tá? É, de algum modo entendida é, como, como seguindo uma certa linearidade de desenvolvimento no tempo, né? onde, portanto, há uma oposição entre o passado e o presente, uma oposição entre o que está é, ultrapassado e o que é requerido nas novas condições, Há uma oposição, portanto, entre, pode já utilizar as expressões do Chico, entre o que é arcaico, atrasado, etc., e o que é moderno, avançado, desenvolvido. Essa seria, digamos assim, uma certa linha de desenvolvimento linear de uma visão progressiva da história. Enquanto, no primeiro marxismo, nessa apropriação da tradição liberal brasileira é, é, de uma proteção política né, da tradição liberal brasileira. A, é, é, se manifesta uma visão de história é, desta natureza, digamos assim, no, a partir do, do Caio Prado, né, e mais especificamente a partir do Chico, me parece que haja uma ruptura dessa concepção é, de história, é, na medida em que as, as interpretações, seja do Caio Prado, seja do Chico, sobre o Brasil, é, a gente poderia chamar de interpretações dialéticas. E interpretações dialéticas em que sentido? No Cal Prado há uma tese forte, que é a tese de que quanto mais se desenvolvem, se desenvolvem as relações capitalistas no Brasil, mais aumentam as desigualdades sociais. Portanto, à a contramão da visão anterior de que o desenvolvimento capitalista resultaria em melhoria das condições de existência dos trabalhadores, a incorporação social, cultural e política no âmbito dos direitos econômicos, sociais e políticos dos trabalhadores, a, a tese do Calprado Prado é oposta. É o que eu chamei aqui, não, não é uma expressão dele, é, é o que eu chamei aqui de, é, é, de progresso regressivo. Né? então O progresso burguês não significa, nas condições do Brasil, uma melhoria nas condições de existência. Muito pelo contrário, o progresso burguês é socialmente regressivo. Essa é a tese dele. Né? Ele próprio chama... Eu vou tentar procurar aqui no livro exatamente uma citação, mas ele, ele chama isso da dialética histórica do Brasil. A dialética histórica do Brasil se caracterizaria, para que é o Prado, justamente nisso que eu estou chamando aqui de progresso regressivo. Já o Chico vai mostrar é, como o desenvolvimento capitalista no Brasil, ele, é, ele não apenas não significa a substituição do atraso pelo moderno, mas que há uma interpenetração entre o atraso e o avanço, né? entre o arcaico e o moderno. Essa interpenetração entre arcaico e moderno né? que o Chico apresenta é, na crítica da razão dualista de 1972 né? é Obrigado. Que o Chico apresenta em 1972, portanto, é, de algum modo, é, mantém diálogo, e é esse diálogo que eu vou tentar estabelecer aqui, com o que em 1966 o Caio Prado apresenta em A Revolução Brasileira. É, bom, esse é, digamos assim, de modo. Esse é o resumo do que eu vou apresentar para vocês. Portanto, está aqui uma ideia de que nós passaríamos na, no pensamento social... Desculpem. No pensamento social crítico brasileiro, nós passaríamos de uma é, concepção de história a uma outra concepção de história, uma concepção de, de, de história progressiva, caracterizada por uma linha de uma, uma, uma certa ideia unilinear de desenvolvimento, tá, tá certo, em que os opostos se excluem, para uma concepção que acompanhando o Cal prado eu chamaria aqui de uma dialética do Brasil, né, em que progresso e regresso, em que o prado, o arcaico e o moderno em Chico, é, estão de algum modo interpenetrado e articulado. Assim como em Cal Prado o progresso traz contigo, consigo a regressão social, é algo de regressivo do ponto de vista social, melhor dizendo, o, o, o, o desenvolvimento capitalista do Brasil para o Chico se dá se articulando, né, é, uma interpenetração, numa unidade, né, entre o arcaico e o moderno. Vamos, então, para o primeiro ponto, ou esse, esse momento inicial. Bom, a tese aqui é a seguinte. É... Nesse primeiro texto, nessa primeira tentativa de interpretação marxista sobre a sociedade brasileira, o agraísmo, versus industrialismo, de 1926, que foi a compreensão que, com modificações, terminou se instituindo como uma interpretação dominante do marxismo brasileiro, pelo menos até 1964, pelo menos até o golpe. Né? Se olhar a própria história do Partido Comunista, isso permanece até o início dos anos 80, pelo menos, né? ou os anos 90, qual é a ideia? E aí, qual é a ideia fundamental? Qual é a tese fundamental do Brasil? A tese parte de um de dados muito pouco é, questionáveis, quais quais sejam é, os dados que indicam que a economia brasileira é profundamente é uma economia uma economia fundamentalmente agrária. Isso nós estamos falando dos dados é, do início dos anos 20. O Otávio Brandão cita as informações de 21, 22, 23. Né? Fundamentalmente, a economia brasileira, a economia agrária, é uma economia é, centrada na produção do café, e a maior parte dessa produção do café se encontra em São Paulo, Minas Gerais. Ele mostra como essa produção do café, ela é a situação agrária e do, do café se, se, se baseia numa propriedade da terra profundamente concentrada. Ele dá todos os dados que demonstram isso. Qual é a conclusão que ele tira? Que não é uma conclusão necessária e, na verdade, na minha opinião, equivocada, né? Pelo menos é contra isso que vai é, é, argumentar longamente. O Caio Prado é de que, em se tratando de uma economia agrária baseada na concentração da terra, baseada no, no latifúndio, o Brasil era, era uma economia, não era uma economia capitalista ainda, mas era uma sociedade semi-burguesa, semi-feudal, e às vezes ele diz até mesmo feudal. Ou seja, a sociedade brasileira, há um, 100 anos atrás, há um século atrás, era uma sociedade feudal ou semi-feudal. A grande questão posta, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento social do país, do ponto de vista do progresso né, social, era a superação da, dessas relações sociais feudais ou semifeudais ainda dominantes pela realização de uma revolução agrária. Portanto, no centro dessa tese, nesta tese, o centro de uma reflexão sobre o Brasil é a reflexão sobre a economia agrária, que é uma economia dominante. A compreensão de suas contradições e a contradição se dava, portanto, entre uma, inici... uma, uma debutante economia industrial em oposição ou em contradição, com uma economia agrária dominante. Portanto, era é uma oposição entre a burguesia industrial, urbana, e a, os senhores feudais, os semi-feudais, os barões do café, os donos, os, os, os, os, os landlords, né? os, os, os, os senhores da terra, os senhores de terra. Portanto, essa é a contradição principal. A contradição principal era uma contradição entre feudalismo e capitalismo. Isso no Brasil de um século atrás. Né? É, essa concepção, portanto, não, não, é, é, é uma concepção que diz o seguinte: nós temos um, as, as grandes transformações que nós temos a realizar são transformações de natureza democráticas, de, de natureza democráticas burguesas. Né? Por quê? Porque existe um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento econômico e social entendido no sentido da industrialização, da urbanização, que deveria trazer consigo uma, uma, uma, uma ampliação dos direitos sociais, culturais, econômicos e políticos das grandes maiorias sociais do país, está certo? O grande obstáculo ao desenvolvimento social entendido nesse sentido é o domínio da propriedade fundiária concentrada, o latifúndio, que é a base de relações sociais atrasadas, arcaicas, pré-capitalistas. Aqui a oposição é, portanto, entre relações sociais arcaicas, atrasadas, pré-capitalistas e uma possibilidade que ele via numa nascente é, indústria brasileira, tá certo? Que entraria em contradição, que estaria em contradição com as relações agrárias feudais, etc., é, é uma visão, então, eu dizia, uma visão de desenvolvimento social que tem a ver com a superação dessa situação de relações agrárias, etc., tendo em vista a Filosoficamente, nós podemos dizer, aqui se, se trata de uma visão, é, uma visão do desenvolvimento social, né, que opõe claramente né, o atrasado e o moderno, o arcaico e o, e o avançado, e assim por diante, uma certa ideia de que o desenvolvimento social deixa algo para trás, está certo? E, e se desenvolve em vista de uma outra coisa. Né? Essa visão, é preciso dizer, não tanto a visão de história, mas a visão política, ela é diretamente herdeira é, do que eu estou chamando aqui do grande liberalismo brasileiro, que é o que é o abolicionismo na segunda metade do século XIX, desenvolvido fundamentalmente nos anos 70 e 80 do, do, do século XIX. É, que tem seus grandes nomes, né? Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. O que, que é isso, independente do que vai acontecer com Joaquim Nabuco depois ou Rui Barbosa depois, certo? Nós estamos falando de uma época histórica e daquilo que o professor, o historiador Mário Maestre chama o grande movimento social, o único grande movimento social de fato vitorioso na história do país que foi o movimento abolicionista. Qual era o programa do movimento abolicionista? O, o, a melhor expressão do programa do movimento abolicionista foi escrito pelo próprio Joaquim Nabuco num livro escrito em Londres em 1883-84 por aí. Ele viveu em Londres nessa época, exatamente o último ano em que Marx viveu, morreu em 83 o Marx em Londres ele escreveu esse livro que se chama O Abolicionismo. É um livro que está disposto aí na internet, publicado pela editora do Senado. Qual é a tese fundamental do abolicionismo? Do, daquilo que Joaquim Nabuco, eu tô, estou, tô, portanto, considerando. O que eu estou chamando aqui do liberalismo da segunda metade do século XIX são essas ideias abolicionistas e abolicionistas ideias abolicionistas, tais como, tal como as define Joaquim Nabuco. Como é que Joaquim Nabuco define o abolicionismo? Ele diz o abolicionismo não é apenas a emancipação jurídica dos homens, dos seres humanos escravizados. O abolicionismo tem dois, dois elementos que se articulam entre si. É a emancipação jurídica do trabalho escravo, é a abolição jurídica do trabalho escravo, mas também a abolição daquilo que é a grande obra do, da escravidão. E aquilo que é a grande obra do trabalho escravo é a terra concentrada. É, desculpe, é a terra concentrada. Isso por quê? Porque diz que eu não, eu não posso falar em... em Classe de escravo, sem falar em classe de senhores. O trabalho escravo ou a escravidão produz a classe de senhores como o trabalho escravo produz o latifúndio. A terra concentrada. E essa terra concentrada é, que é a base da existência, a propriedade da terra concentrada que é a base da existência de uma classe senhorial ele já anuncia, em 1983 a desconfiança. Duas coisas me chamam a atenção ali. Quer dizer, várias coisas me chamam a atenção. Mas duas coisas que me, me vêm à cabeça aqui agora que, que me parecem importantes. Uma, ele diz, bom, eu não compreendo como a Associação Comercial de Recife abre suas portas para manifestação de escravocratas contra a abolição o que, que o Joaquim Nabuco está dizendo, aí o que jovem Joaquim Nabuco está dizendo, eu não entendo como é que a classe burguesa é contra uma economia burguesa. Ou seja, eu não, encontro, eu não entendo como é que os comerciantes são contra o trabalho livre, se o trabalho livre, isto é, o trabalho juridicamente livre, que é o trabalho assalariado, iria aumentar a circulação de mercadorias, portanto, iria desenvolver o comércio e seria de interesse, é, dos comerciantes. O que ele está lamentando aí é, é algo que durante o último século, o último século e meio, a gente viu. Quer dizer, é, o, o que ele está lamentando é por que o liberalismo, liberalismo interessa a burguesia, mas a burguesia não é liberal. Né? Quer dizer, o que nós temos na segunda metade do século XIX isso é um liberalismo burguês sem burguesia liberal. A base social do liberalismo no Brasil na segunda metade do século XIX não é burguês, não, não é burguesa. A base social do liberalismo no Brasil na segunda metade do século XIX é de funcionários públicos, é de advogados, é de jornalistas, né? Tirando a, a, o grande movimento social nas fazendas, que a luta, tirando, quer dizer, para não falar da do grande movimento social nas fazendas, que é a luta dos escravos, as fugas, etc., contra a escravidão. Essa é uma coisa que chama atenção. Uma outra coisa que chama a atenção, é, nesse livro de Joaquim Nabu, que me vem à cabeça, é que ele diz o seguinte, olha, os senhores de terra, compreendendo que o programa do abolicionismo é não apenas a abolição jurídica do trabalho escravo, mas também a abolição do, da classe senhorial, e a abolição da classe senhorial quer dizer a abolição da propriedade da terra concentrada, esses senhores da terra já começam a entrar no Partido Republicano. Portanto, nós temos já aí uma... uma... Uma, uma indicação né, do que, que seria a república. quer dizer, A república é uma reação, não tanto contra a monarquia, mas é uma reação contra o movimento abolicionista, né? um movimento social amplo que foi parcialmente vitorioso eh, com a abolição jurídica do trabalho escravo. Mas isso que é de, quando, eu, quando eu digo, quando nós dizemos que o movimento abolicionista, como o um movimento liberal, foi um movimento parcialmente vitorioso, foi vitorioso na medida em que aboliu juridicamente o trabalho escravo. Mas o programa liberal abolicionista não era apenas esse. Tinha um outro, uma outra parte, que é exatamente o problema da propriedade da terra. É aquilo que o Silvio Romero chamava de feudos. O Silvio Romero, em 1870, nos anos 70, no né? final dos anos 70, é, já antes de ir o Rio, chamava de feudos. Né? O, o, o Rui Barbosa dizia que era preciso desenfeudar o país. Né? O próprio Joaquim Nabuco dizia que era preciso democratizar a terra. Democratizar a terra, desenfeudar, a crítica do feudo. É essa a linguagem liberal né, que o marxismo dos, dos, dos, dos anos 20 herda. Né? ao caracterizar com Otávio Brandão que a economia brasileira, por ser agrária, era uma economia feudal. Pois bem, só retomando aqui o, a, a relação que eu estou querendo propor. Olha, o programa abolicionista foi parcialmente vitorioso. Houve a abolição jurídica, e naturalmente essa a abolição jurídica do trabalho escravo, mas não houve a abolição é, da, da classe senhorial, a partir da do desenfeudamento né, ou da democratização da terra. Naturalmente, toda a questão social brasileira, toda a questão étnico-racial brasileira, toda a questão do negro brasileiro se decide, a questão negra brasileira se decide mais ou menos nesse período, de modo que a questão negra, a questão étnico-racial e a questão social no Brasil são absolutamente inseparáveis e de algum modo se constitui historicamente, embora vá ganhar lógica própria depois, mas se constitui historicamente aí, digamos assim, nesse, nessa vitória parcial, que ao mesmo tempo uma derrota parcial do abolicionismo, do grande abolicionismo, do, do, do grande liberalismo brasileiro. Né? Ou seja, houve a abolição dos escravos, mas não houve a abolição do latifúndio. Essa questão do latifúndio, portanto, é que se torna a questão central da reflexão sobre o Brasil nos anos é, a partir dos anos 20. O que eu quero dizer é o seguinte, só para fechar essa primeira parte, né, me parece que já está mais ou menos claro. Aquilo que o marxismo é, brasileiro, a partir do, dos anos 20, toma para si como a questão central a ser pensada no Brasil, mas a ser resolvido do ponto de vista prático, que é o problema agrário, entendido como... É, como problemática, porque se caracteriza pela concentração da terra numa economia que é hegemonicamente agrária e conceptualiza essa, essa economia como economia feudal ou semi feudal. Essa é uma herança não apenas na linguagem, mas do ponto de vista da compreensão política, uma herança direta do grande liberalismo do século. Da segunda metade do século XIX. Com isso, eu quero dizer duas coisas aqui, duas ou três coisas muito rapidamente para a gente fechar essa primeira parte. Primeira coisa, essa compreensão do, do Otávio Brandão está profundamente enraizada no pensamento progressista brasileiro, né? que vem desde a segunda metade do século XIX. Não é uma importação da terceira internacional, não é uma importação do marxismo internacional. Na verdade, revela muito mais uma ligação do marxismo que, é que estava se constituindo com a tradição política recente, ou seja, com a tradição política dos últimos 40, 50 anos. A primeira coisa é isso. segunda coisa é, mostra, mais ou menos muito próximo disso, mostra como o marxismo brasileiro se faz, mais ou menos conscientemente, como herdeiro do grande liberalismo que ele conceptualiza como muito positivo, certo? Isso se demonstra, por exemplo, na pesquisa de uma vida inteira conduzida por Getúlio Pereira, fundador do Partido Comunista, Sob Machado de Assis, que para ele era a grande expressão, não apenas é do ponto de vista literário, mas do ponto de vista da consciência, né, nacional. Das, das questões do liberalismo da segunda metade do século XIX, Joaquim Nabuco, o amigo Machado de Assis, então Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Machado de Assis, Luiz Grama, etc. Constitui, digamos, uma constelação da segunda metade do, do século XIX, que uma, uma constelação liberal da segunda metade do século XIX, que era é, fundamentalmente anticlávisto. Né? É, e a questão, portanto, que que que resta do ponto de vista político, a resolver isso, que o, o, o marxismo vai chamar das, da, das transformações nacional-democráticas, é exatamente o programa a concluir do abolicionismo da segunda metade do século XIX. Bom, é, é nisso, nessa, nessa, nessa, nessa interpretação que eu acabei de apresentar, que, é, em minha opinião, existe aí uma concepção que talvez não seja tanto do liberalismo, mas certamente é, mas do modo como se herda no marxismo brasileiro uma linguagem, um modo de pensar, um programa, uma interpretação do Brasil que vem da segunda metade do século XIX, do liberalismo na segunda metade do século XIX. É... Em 1942, 3, né, sai o, o livro... Na sequência daquilo que o Antônio Cândido chama dos grandes intérpretes do Brasil, Gilberto Freire, é... Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado, né? então, na sequência do Gilberto Freire e do, do, do Sérgio Buarque de Holanda, sai é, a formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado. Né? E é que nesse livro ele tem aí, me, me parece um ponto de metodológico, uma discussão extremamente sofisticada, filosoficamente rica, mas que eu não quero retomar aqui, que é o, exemplo, o conceito de sentido da colonização, tá? sentido da, da, da colonização, e é. E já no primeiro capítulo teórico, né, ele apresenta a seguinte. Interpretação do Brasil. Qual é a interpretação do Brasil que ele apresenta? A interpretação do Brasil que ele apresenta é a seguinte. E isso tem a ver com o conceito de sentido da colonização. É que, veja, o título do, do, do, do livro é Formação do Brasil Contemporâneo. tá? Então, ele vai tratar dos três primeiros séculos do Brasil. O século XVI, os 500 século XVII, os 600, século XVIII, os 700. Né? E a tese é que, a, ao término da colonização, que dá em 1808, mais ou menos, enfim, quando a família real vem e, o, e os portos são o fim econômico, né? que para ele é o que é fundamental, da colonização que dá com a vinda da família real e a abertura dos portos, portanto, com a quebra do monopólio metropolitano do comércio exterior, é ali nos três séculos se constituiu fundamentalmente o Brasil, que em seus traços gerais é se encontra nos anos 40, Conhecemos nos anos 40, né? É, e, e é fundamentalmente a seguinte a tese geral: a tese geral é a. Ah, não se completou a transição da sociedade colonial para a sociedade nacional. Portanto, o processo de formação nacional não se concluiu. certo? Essa é uma tese que a gente já vai encontrar em Joaquim Nabuco e em Rui Barbosa. E isso era muito simples, porque para Rui Barbosa e para Joaquim Nabuco, se tem trabalho escravo, não há nação. certo? Portanto, o processo de formação nacional Passaria pelo processo de formação nacional, passaria pela abolição do escra da escravidão, e no caso de Joaquim Nabuco, de Rio Barbosa, pela democratização da terra, pelo certo? Essa tese volta no Otávio Brandão em 1924, 26 em agrarismo e é, industrialismo. O processo de formação nacional não se concluiu. Só que o processo de formação nacional em Altar Brandão, mais ou menos seguindo a concepção do liberalismo na segunda metade de 1929, é que a formação nacional é uma tarefa burguesa. É uma tarefa burguesa. né? Os Estados-nações modernos, as nações modernas, né? a construção de uma economia nacional e assim por diante. Portanto, enquanto houvesse o domínio do latifúndio da a economia agrária, etc., etc., não se teria, não se completaria, não se teria completa a nação. Essa tese de que a nacionalidade não está completa se representa em Cal Prado, mas numa outra concepção. Não porque ainda se dominassem as relações, ainda fossem dominantes as relações pré-capitalistas, no sentido de relações feudais. Não. Ele diz a transição da sociedade nacional, colonial para a sociedade nacional não está completa, porque a sociedade que nós temos hoje, e a temos desde que ela se constituiu no final do processo de colonização, se caracteriza por três coisas. Uma, a não universalização do trabalho livre, ou seja, do trabalho assalariado, juridicamente livre, certo? Dois, uma economia extensiva de produção agrícola voltada para o mercado externo. E três, uma economia nacional submetida a interesses que lhe são exteriores. Portanto, não há uma completude da formação nacional, certo? É por essas três características: não há trabalho juridicamente livre, assalariado como dominante ou como universal; é uma economia de trabalho extensivo, ou seja, que exige muito trabalho e pouca tecnologia, né, que seria o trabalho intensivo; é para a produção agrícola voltada para o mercado externo e terceiro, a uma submissão, não é, é a teoria da dependência daquele período. Ora, essa é a, é a tese. E ele a explica como, através de um processo histórico. E é aqui que, é, é que entramos. Foi a tese dele entrando do ponto de vista histórico, né? poder, do ponto de, a tese historiográfica, ou a tese do ponto de vista historiográfico, para poder justificar essa tese histórica, no sentido mais amplo de histórico. É de que o Brasil nasce como colônia já no período... Do, cap... do domínio do capital comercial. Portanto, o Brasil... a colonização do Brasil foi, desde o início, uma... um empreendimento ou uma empresa comercial. Ela já nasce, portanto, no Brasil, a colonização do Brasil já nasce no processo de desenvolvimento do capitalismo. Já nasce, portanto, no processo que, lá na Europa, já é o processo de transição do feudalismo ao capitalismo. Já nasce, portanto, na, sob domínio da forma embrionária do capitalismo, que é o capital comercial. O Brasil, portanto, o, o trabalho escravo no Brasil tem a ver com a empresa comercial. Né? Esse, esse, essa parte cujo é todo é o processo de desenvolvimento é, do capital na sua forma comercial que depois resultaria na forma do capital industrial, que é, o, que é o capitalismo propriamente dito. Qual é a tese que tem aqui, gente? Já em 1942, 1943, é a tese de que a não-completude da formação nacional brasileira, portanto, o fato de que não completamos a transição da sociedade colonial para a nacional não é por déficit do desenvolvimento burguês, como está lá em Joaquim Nabuco, em Rui Barbosa e Otávio Brandão, ou seja, no grande liberalismo da segunda metade do século XIX na primeira forma do marxismo brasileiro. Não se trata de que, é, que carecemos de relações sociais burguesas. Por quê? Porque a própria colonização cujo resultado é esta sociedade ainda semicolonial que temos, esta sociedade, esse processo de colonização, já se dá sob a égide do capital, ainda que seja o capital comercial. E aqui a colonização foi, desde o início, uma empresa comercial. Né? Não significa... Ele não está dizendo que foi capitalista desde o começo. Não é essa a tese dele. Ele nega completamente essa tese em 66 na Revolução Brasileira. Tá certo? Não é isso. É que já se dá sob a, a ege, sob a dominância formal do capital comercial. O próprio trabalho escravo aqui é uma empresa comercial tendo em vista o desenvolvimento do capital comercial. Né? Portanto, já se dá... A, a, já não se dá sob a lógica, né? não é uma colonização feudal, né? já é inscrito em outro momento do desenvolvimento histórico. Está certo? Portanto, veja, já que nós temos um negócio que chama a atenção, a, a incompletude da formação nacional se explica não por um déficit burguês, mas por uma digamos assim, uma forma particular do desenvolvimento capitalista no Brasil a partir de um passado colonial. E esse passado colonial deu um sentido ao desenvolvimento capitalista posterior, de modo que o desenvolvimento capitalista posterior mantém do, da estrutura colonial essas três características, a não universalização do trabalho livre, juridicamente livre, que é o trabalho assalariado, uma economia fundamentalmente agrária, de trabalho extensivo voltado para o comércio exterior e a, a dependência, digamos assim, da economia nacional a economias forâneas, estrangeiras, etc. Este é o capitalismo. Isto não são características de, de, um, de um menos desenvolvimento, de um déficit de desenvolvimento Burguês. Bom, já aí, portanto, a linearidade que se apresentava antes, tá certo? ela começa a ser quebrada. Eu acho que meu tempo está mais ou menos encerrando. Eu vou tentar nos próximos 15 minutos fechar. Né? Essa, essa forma de compreensão volta em 66... Na, bom, ela permanece nos estudos sobre a questão agrária no Brasil. Enfim, volta em 66... Em A Revolução Brasileira, né? que é um livro que ele publica em 66, para analisar a, gran... a derrota que foi o golpe de 64. E essa derrota do... o golpe de 64 foi uma derrota de quê? Bom, foi uma derrota é, das massas, deu esse termo, enfim, populares, as massas de trabalhadores, etc., etc. etc conduzido por um por uma falsa teoria do Brasil Qual é a falsa teoria do Brasil essa que vem desde que com modificações vem desde Otávio Brandão que é de que a economia brasileira é uma economia semi burguesa porque agrária e ele vai mostrar então é quase é um desenvolvimento né da tese dele de 42 43 da, da formação econômica do Brasil do Brasil contemporâneo é que o seguinte, que na verdade as relações, a, a, o domínio do latifúndio no país é um domínio de uma empresa agrícola. Portanto, a forma, a, desculpa, a estrutura fundamental ganhou uma outra forma social, mas manteve-se a estrutura fundamental da empresa colonial escravista, que é a, a, a grande exploração, portanto, baseado no, no, na grande extensão de terra, antes trabalho escravo, agora trabalho assalariado, ainda que não seja trabalho assalariado, ainda que seja um trabalho assalariado in natura, ou seja, pago por... Enfim, que, não, que seja um trabalho assalariado disfarçado, né? como diz o Teixeira. Né? Um, um trabalho assalariado disfarçado Ou seja, que não se paga salário Mas se paga com meia, com terço, etc A interpretação dele é que isto Não é, é, não é forma de, de remuneração feudal Mas é uma forma de remuneração assalariada Portanto, a estrutura fundamental Permanece tá certo? Portanto, essa é a forma do capitalismo bra brasileiro A estrutura da empresa colonial escravista Permanece no latifúndio, sob a forma do, da meia, da terça e assim por diante, certo? E essa produção agrícola, portanto, assalariada, capitalista, moderna, se é que paga a produção de algodão no sul dos Estados Unidos. Bom, ele faz todas as comparações dos países capitalistas desenvolvidos com o que acontece no, no, no, no, no Brasil não é oposição à industrialização e nem, é, e nem a industrialização é oposição a, ao chamado domínio imperialista do domínio do estrangeiro. E aí ele mostra duas coisas, bom, que não dá para a gente prolongar aqui, ele mostra duas coisas, duas ou três coisas. Primeiro, de que há relações entre o latifúndio, entre os empresários agrícolas, e os industriais e os banqueiros, relações econômicas, relações de proximidade pessoal, social, relações familiares, relações de interesses políticos, de modo que, de modo algum, são, como se pensava antes, dois blocos sociais distintos, uma burguesia nacional, industrial, progressista, urbana, erudita, culta, democrática, e os senhores da terra, os latifundiários, que são pré-capitalistas, pré-modernos. Não, não há essa oposição. Do mesmo modo que não há oposição entre o capital estrangeiro, entre o capitalismo internacional, o imperialismo e o capitalismo no Brasil. Por quê? Porque, desde o começo, o imperialismo, chamado imperialismo capital estrangeiro, não age no Brasil de fora. Não é como o capital inglês na Índia, não é como o capital ocidental no Japão, onde lá já havia economias milenares. E, portanto, a, o processo de, de, de colonização vem com feitorias comerciais. Não, aqui não, aqui houve um empreendimento, um, um, um, um investimento para se criar uma economia local articulada, no, no processo de colonização, articulada ao mercado mundial. Portanto, assim como o colonialismo é interno, foi interno, o imperialismo, o capital estrangeiro nunca foi algo que atua de fora, mas que ele é estruturante através de bancos e através de indústrias, da própria produção agrícola e da produção industrial no país. Portanto, nós temos três coisas que são ligadas e que não se opõem, né? Como bom, é nessa caracterização do Brasil que ele, então, apresenta a tese é, que eu não vou citar, porque não, não é o caso, apresenta a tese de que quanto mais se desenvolvem as relações capitalistas no Brasil, ao contrário do que se pensava numa certa é, visão sequencial do desenvolvimento histórico, né, é, Quanto mais se desenvolvem as relações capitalistas no Brasil, né, mais elas são socialmente regressivas. São socialmente regressivas. Claro que o regresso aqui, o elemento regressivo do progresso burguês, é sempre relativo ao próprio progresso burguês. Nós não temos uma escala, porque se tivéssemos uma escala aqui, nós estaríamos voltando a uma certa visão de desenvolvimento unilinear da história, né, da história das sociedades humanas. Não se trata disso. O, o, o regressivo é produzido, digamos assim, pelo próprio progresso. né? É mais ou menos como Freud utiliza a expressão de que o sonho é regressivo, né? que no sonho há é uma regressão, né? e que, portanto, o arcaico, o regressivo, enfim... De, não, não, não obedece a uma, uma, uma, uma métrica fixa. Né? Portanto, é nesse quadro que ele diz quanto mais se desenvolve o, o, o capitalismo no Brasil, mais ele se demonstra regressivo. As condições de vida dos trabalhadores relativamente pioram as condições de vida materiais, as condições de vida sociais, as condições de vida culturais, os direitos políticos, etc. Bom, se a gente for, vamos assim, se a gente for fazer, um, for fazer uma pesquisa, piorou ou, ou melhorou a situação das das da, das grandes maiorias, dos grandes contingentes humanos negros no Brasil com o desenvolvimento capitalista? com aumento do, do fortalecimento do Estado, a institucionalização piorou, né? A violência contra a mulher, a violência contra o negro, é, e, e eu estou entendendo a questão da violência da mulher, a violência contra o negro não como questões identitárias, como se diz meio por aí, não, porque isso compõe a questão do capitalismo, compõe a questão social, né? É, a diferença entre os mais pobres e, e, e, e os mais ricos ah, portanto, em Carl Prado, é, o que o Cal Prado está dizendo é o seguinte, toda a visão política que se teve até agora, toda a visão política que se teve até agora, a interpretação histórica e teórica sobre o Brasil que teve até agora se baseia numa oposição simples entre o que é atrasado e o que é avançado o que é pré-capitalista e o que é capitalista. Essa oposição não cabe numa interpretação própria do Brasil. Essa interpretação é, não dá conta da seguinte coisa, que é o quê? Que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se deu não em oposição às relações soudais, mas se deu a partir da empresa comercial colonial. Da empresa colonial. Né? A colonização como é uma empresa comercial né? é, que já se dá no momento do domínio do capital comercial europeu e, a partir da Europa, em boa parte do mundo. Né? É, a própria colonização se explica aí, né? no período da manufatura. Da colonia, é, enfim, é, o desenvolvimento do capitalismo no, no Brasil, portanto, não é revolucionário em relação a relações é, anteriores. Mas ele é criado, claro, a partir de um elemento, de uma, da destruição das nações aqui, né? do, do, do tráfico de, de homens de pele negra para o trabalho escravo e assim por diante. Ele, o onde o capital no Brasil, portanto, não é... Não, ele não revoluciona condições anteriores dadas, está certo? mas ele é ele já é ele se dá a partir da empresa colonial baseada no trabalho escravo e essa estrutura fundamental a grande exploração da terra a produção agrícola baseada no trabalho extensivo para o mercado exterior e a dependência da economia nacional para uma economia estrangeira e a não universalização do trabalho livre, do, né? portanto, essa incompletude da formação nacional ela é uma característica fundamental do, de, de uma sociedade capitalista que se desenvolve a partir é, de um sentido colonial, um sentido da colonização. Né? É... Para ele, ao contrário do que se colocava antes, o processo de formação nacional, portanto, não se conclui a partir de transformações burguesas antifeudais. O processo de formação nacional é uma tarefa das grandes maiorias sociais né? e, portanto, tem uma natureza antiburguesa. Não se inscreve numa lógica do progresso burguês, mas se inscreve numa certa lógica histórica anti-burguesa. Né? O processo de formação nacional, de algum modo, é assunto nosso que tem a ver com a inclusão e com a pactuação, que tem a ver com luta social, com luta de classes, etc., entre nós, os de baixo. O Chico vai tentar responder. O, o texto do Chico é de 72 certo? Esse que é o crítica à razão dualista, de 72, né? sai da cadeia no final dos anos 60, sai do Nordeste, vai para São Paulo, é recebido pelo pessoal do Sebrae, enfim, e faz uma pesquisa no SEBRAP. Na defesa dele do na defesa não, na apresentação do livro dele, o Caio Prado estava na sala, dialogaram, né? E ele mantém um elemento polêmico com o Caio Prado, tá certo? Embora depois eles tenham se reencontrado, né? qual é a, o elemento polêmico que o Prado diz em 66 que a industrialização brasileira é uma vitória de pirro que a, se, as pessoas estão pensando que a industrialização recente dos anos 50, porque nos anos 50 a economia brasileira deixou de ser hegemonicamente agrícola e se tornou industrial, né? Ou a indústria, a indústria superou a produção agrícola, e ele diz, em 1966, uma opinião muito arriscada a do, a do, do Caio Prado. Oh, essa industrialização não vai longe. Bom, desde 1980, há 42 anos, portanto, o Caio Prado tem razão. Né? O processo de desindustrialização mostrou que é permanente e a economia hoje, a participação do Brasil na economia mundial hoje não é como a produção de, de manufaturas industriais, é, é de produção agrícola, enfim. O que o Chico quis no livro dele é explicar o processo de industrialização entre 1930 e 1980, e ele apresenta a seguinte tese, qual é a tese? Que também é polêmica com o Carl Prado. Ele diz, olha, o, o processo de industrialização brasileira se deu rapidamente, a partir da intervenção do Estado, está certo? É, e... Um instrumento importante do Estado nisso foi duas coisas. Uma, é, é, através de instrumentos fiscais, é, os impostos da exportação agrícola, aumentou o, o, os impostos sobre a exportação agrícola do, do café para que houvesse um fundo nacional para a industrialização. certo Então, a industrialização foi financiada pela produção do café via Estado. Segundo, Através da CLT. A CLT comprimiu o salário para baixo. Com A CLT e depois o salário mínimo. Tá certo? Quer dizer, criou normas, não sei o que, não sei o quê, que, que a maioria dos trabalhadores não ultrapassam. Bom, a gente sabe que 70% dos trabalhadores no Brasil ganham um salário mínimo. Né? 70%, vou repetir, dos trabalhadores no Brasil ganham um salário mínimo. Tá certo? E mais de 50% das famílias vivem com até dois salários mínimos. Portanto, a função do salário mínimo não é um, ser um piso, a função do salário mínimo é, é ser, para a grande maioria dos trabalhadores, um teto. certo Isso, portanto, barateou a produção, a, a força de trabalho urbana, mas na, no interior no campo, na profissão agrícola, não houve durante décadas nem estatuto, como depois passou a ter a partir dos anos 60, o estatuto do trabalhador rural, não tinha salário mínimo, não valia para lá, a aposentadoria não valia para lá, o Fundo Rural foi criado depois, etc. Ou seja, no campo permaneceram as relações juridicamente atrasadas. E é isso que o Chico quer dizer. Na verdade, as relações atrasadas no campo, com a inexistência de direitos trabalhistas, de direitos sociais, etc., etc certo? financiou essa estrutura arcaica atrasada, financiou a modernização. De modo que aqui o arcaico e o moderno não se opõem, mas o arcaico e o moderno se interna. Penetram é exatamente o que o Roberto de leva o Robert a dizer que o Chico de Oliveira é um dos nossos mestres da dialética. Bom, na verdade, eu queria falar nessa palestra aqui, se eu tivesse tido articulado melhor o tempo, dos dois de dois dos nossos grandes mestres da dialética, né? Chico e Caio Prado, e dois dos nossos mestres da dialética, não porque fizeram boas interpretações da ciência da lógica de Hegel ou da obra de Marx, mas exatamente porque foram capazes de, pela imaginação, pela criação e pela pesquisa, pensar a dialética própria do desenvolvimento capitalista no Brasil. É, a questão dele, nem não é, não é, tanto a teoria da colonização, esse é um problema do Calpardo, certo? Porque a, a questão do Prado é mais longa, é a história do Brasil toda, é de, é, enfim, do século XVI à compreensão do século XX, tá certo? A questão dele é pensar o processo de modernização capitalista mostrando que o processo de modernização capitalista traz consigo a permanência do atrasado e do arcaico e que o arcaico, portanto, tem função modernizante. Né? Essa é a dialética entre o atraso e o modernismo. E aí, naturalmente, o papel do trabalho feminino e do trabalho negro é, é, é, é fundamental nisso. O Chico na Crítica da Razão Dualista, ele não ele, é um texto o, o texto do Chico de 72 é um texto escolar, é um texto escola, é um texto acadêmico. Claro que toma posição, posição, é um texto marxista, claramente, mas é um texto explicativo de uma de um processo histórico, tá? Nas entrevistas, mais ou menos como acontece com a Gama, você lê o livro da Gama, o que, é que esse cara quer, eu não sei. Aí a gente vai para as entrevistas, pelo menos as melhores entrevistas, diante da pandemia. Né? É, a gente vê qual é o sentido político do que ele estava dizendo. É um, é um texto de escola. Agora, nas entrevistas e no último livro, não é o último, né? mas que é uma espécie de complemento à crítica à razão do, do Alit, que é o Ornitorrinco, aí você vê qual é a, a, qual é, como é que se articula a visão política dele, né? De, bom, a, a ideia, portanto, para ele é mais ou menos, em 72, não se tratava de dizer o que fazer, em 2004, quando ele publica o Ornitorrinco, ele diz o que a gente não devia ter feito, certo? Vai a crítica do petismo e do da política petista tucana, né? E, e para ele o problema da formação nacional, não se coloca mais o problema da formação nacional. Por quê? Porque o Brasil não completou sua formação nacional e já estamos numa época que, devido a Terceira Revolução Industrial, se aniquilou completamente a possibilidade de qualquer completude de formação nacional de países como o Brasil. Por isso que ele cria essa imagem do Brasil da cidade brasileira como ornitorrinco, certo? Não há mais possibilidade de, de completude de formação nacional, certo? É, o é, o Caio Prado para ele o progresso regressivo que eu estou chamando de progresso é. regressivo, né? Só é interrompido como o processo de formação nacional. Não é algo, é, não é uma tarefa burguesa em países como o Brasil, foi na França, foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, não é um, um foi, foi mesmo nos países chamados prussi, a chamada via prussiana, como Alemanha, mas no Brasil, o processo de formação nacional ele não se dá por uma via burguesa, não é um progresso burguês, não são transformações democráticas burguesas, etc. Só é possível esse processo a partir de um processo a partir de baixo, que tem um sentido histórico necessariamente anti-burguês. Tá? Portanto, numa perspectiva não capitalista. O processo de formação nacional não é uma tarefa burguesa, só pode ser anti-burguesa. Portanto, não mais capitalista. Os dois chegam a uma seguinte posição. O Chico, não há mais tarefa de formação nacional devido à Terceira Revolução Industrial, que aniquilou todo o desenvolvimento de país. No mundo inteiro, o capitalismo está impedido de se desenvolver, né com a crise do valor, a crise da produção do, do valor, com a eliminação do trabalho, com o desenvolvimento tecnológico. É a tese do Kurtz, a que ele adere no final da vida, tá certo do, do, do alemão Robert Kurtz, né E, portanto, a questão da formação nacional... É mais ou menos a mesma visão ou muito próxima da visão que o Paulo Arantes apresenta numa entrevista mais ou menos nessa mesma época, 2005, 2006, publicado na Transformação da, Uni, da Unesp, certo? Por quê? Porque o Paulo Arantes tinha escrito um livro que é um livro importantíssimo na minha opinião, um ensaio. Né? Ele é para publicar um livro chamado O Sentido da Formação, cujo primeiro ensaio é um longo ensaio do Paulo Arantes sobre o problema da formação na nacional. Ele dialoga com toda a cultura nacional, tentando pensar, e fundamentalmente com Antônio Cândido, né? com a formação da, da, da literatura brasileira do Antônio Cândido, tentando pensar filosoficamente o problema da formação nacional. Né? Tanto Paulo como Chico chegam a essa posição é muito próximo da posição do, do Curtis da crise do, do valor, da revolução industrial, e que está aniquilada a possibilidade de se pensar o processo, o, o, o, enfim, um desenvolvimento ou uma resolução positiva da, da formação nacional brasileira. Isso, Chico. O, o, o Cal Prado é uma posição que também, do ponto de vista de que no horizonte burguês não é possível somente numa perspectiva anti-burguesa.